Olá, vamos viver bem a Semana Santa? Faça este propósito vivendo a sugestão de prática espiritual para hoje. Abrir o coração para viver a paixão e morte de Jesus. Compartilhe com os amigos e familiares e viva bem a Semana Santa. Deus te abençoe.